Olá, meus amigos, por que você não se encaixa na realidade do mundo? Então, aparentemente, a coisa mais normal é as pessoas não sentirem raiva, não sentirem medo, não sentirem nojo, não sentirem insegurança, e assim vai, né? Não terem preocupações, isso é o que pregam esses livros aqui, ó. Pega a maior parte desses livros aqui, a maior parte não, aí eu tenho mil e poucos livros, tinha mil e poucos, eu doei uma parte, mas, pelo menos, 70% dos livros falam que você tem que ser bonzinho, que você não pode se preocupar, que você tem que ter pensamento positivo, que, be, be, be, que você tem que ser perfeito. Porém, cara, isso não existe. Esse informar, mas não existe. Todos nós somos seres humanos. Você que está me ouvindo é um ser humano. Então, tem dias que está tudo bem, daqui a pouco não está tudo bem. E lembrando que né, nós trabalhamos aqui com o Enneagrama e existem nove padrões de comportamento. Então, existem nove maneiras diferentes de você reagir às situações. Cada um de nós age diferente, mas são nove padrões. Então, quando, por exemplo, você tem que pagar uma conta muito grande amanhã e as suas vendas estão baixas. Uma pessoa vai se desesperar, vai ficar brava, vai ficar nervosa, vai culpar os outros. Outra vai dizer assim, ah, tá tudo bem, tá tudo bem, não, tem problema. O outro já vai ficar brabo, vai fazer alguma coisa, vai emprestar um dinheiro, vai. Sei lá, cada um reage de uma maneira. Mas o que eu quero chegar e onde né, é o mais correto é: saiba que isso é comum. Não seria normal, né? Talvez o normal seria o que os livros falam. Mas chegar nesse normal aí é muito difícil. Chegar a uma paz completa é possível? É, na minha opinião, é. é. Eu, alguns momentos, tenho essa paz, mas tem momentos que de vez em quando também dá umas baixas Então hoje eu tive que levantar às 5 horas, na verdade eu não tenho mais cedo até, para ir nos encontros do BNI, que são encontros que acontecem né, para mim às 6 horas da manhã. São empresários que se reúnem para falar de negócios. Mas eu tenho.. eu tinha uma conta para receber. E havia sido combinado que ia ser um pagamento. Três pagamentos. Uma vista e mais dois. E a pessoa, na hora de me pagar, ela diz assim, ah, não vou poder pagar assim, vou te pagar em duas parcelas. E aí, a primeira parcela te dou daqui a 30 dias. E eu tô com minha conta estourada no banco. Ah, eu dei investindo algumas coisas. Aí já veio aquele... Aí uma outra pessoa lá, que era mais 8 mil reais, também... Cara, já dá aquela baixa astral. Né? E eu já fiquei... Hoje, estou falando de hoje de manhã. Naquele momento lá, ele me deu aquela estresse, assim, cara, tenho dinheiro para receber, mas eu tenho quanto para pagar? Dia 10, hoje já é dia 4. Entende? Entra uma neura. A gente facilmente entra numa neura. Né? Na minha, naquele momento, foi da preocupação. Ah, cara, e agora? Mas depois eu. Usando o conhecimento que nós temos do quarto caminho, né? A autoconfiança que surgiu em mim com esse trabalho, né? é, sabe? Eu parei e disse assim, ô oh, Afonso, calma, relaxa cara. respira fundo. Beleza, então faz exatamente desde novembro, aonde eu só tenho tido mais vendas, mas digamos assim, a caixa de entrada, o meu movimento está maior que minhas despesas. A dificuldade é que eu recebo fraturado e tinha algumas contas que eram pesadas. Né? Eu troquei de carro e tive que dar um dinheiro. Uh... Um cara me vendeu um carro que era. tinha. como é que é? Um carro de leilão. Quando eu descobri, fui lá, é, meu, como é que é a estroça aí? Aí eu devolvi o carro, que eu não queria mais. Aí me deu um outro carro, tive que pagar uma diferença. Bem, em suma, meu fluxo de caixa destruiu. É, daí deu aquela acertada assim, e hoje de manhã eu levantei meio assim. Aí daqui a pouco eu disse assim, respira fundo. Observa que desde novembro vem dando lucro, vem dando né, superávit. Para que se preocupar? Calma, relaxa. É, Pode dar um furo de caixa agora. Mas já fica pensando um monte de porcarias que podem acontecer. E isso eu vejo acontecer com muitas pessoas. Entende? Então é. Quando vem o baixo astral, quando vem aquela nuvem negra que para em cima da gente, que te desestabiliza, que faz você ficar brabo, que faz você brigar com não sei quem, brigar com não sei quem, chutar a porta, chutar o cachorro, chutar o sapo, não, é? não tem nada a é, ver. Respire fundo, acalme seu espírito e veja qual é a minha melhor solução. Algumas coisas é simplesmente parar e esperar, porque as coisas vão se ajustar. Outras coisas é, onde, onde é que eu posso encontrar uma fonte alternativa? O que, que eu posso fazer para se aproveitar esse tempo? É isso. Então, o que eu quero dizer é, saiba que é comum um baixo astral chegar. E você tem todas as razões do mundo para estar em baixo astral. Mas não vai resolver nada, só vai piorar, vai contagiar as outras pessoas, né? vai fazer com que as pessoas perto de você também se sintam mal e fica mal. Então, respire fundo, pense nas coisas que você tem e estabeleça uma alternativa, um objetivo. Vai ter que pensar? Vai, vai ter que pensar. Dói? Dói. Dói estar tá lá estrupiado? Dói. Mas às vezes a pessoa gosta de ficar estrupiada para mostrar para os outros que ele está estrupiado. É? Entende? ficar na choração. Agora, o que eu posso dizer para vocês é que realmente vale a pena quando você começa a reverter esse pensamento, quando você começa a respirar fundo e pensar, vem uma força dentro da gente que a gente não sabe de onde é, eu estou falando isso por mim, e eu estou buscando ser mais autêntico possível, porque se você ler a maior parte desses livros aqui, eles dizem que você tem que ser entusiasmado, que você tem que ser o bicho da goiaba, que você tem que não sei o que, que tem... cara, não dá. Para algumas pessoas é possível. Para os N-tipos 3, eles conseguem isso. Mas, na verdade, estão criando uma mentira para si mesmo. Tá? Porque, às vezes, a coisa está difícil. Mas, enfim, não interessa. O que importa é você. Né? Não entre na história. Experimente. Experimente fazer isso. Muda. Respire. Confie, confie em Deus. Né? Reze. Faça é, meditação. Observe o que está fazendo. Garanto a vocês que a tua vida vai mudar. Beleza, pessoal? Bom, um beijo no coração de vocês. Vamos em frente, porque atrás vem gente. Uau! Tchau, tchau, tchau. Obrigado.